Teve a reunião lá em cima, na altura ali do QG do Exército, na Rainha, Rainha da, Paz. da Paz. O momento foi tenso ali? Já estava um momento de tensão muito grande, né? O interventor te dado o comando para vocês entrarem e prenderem as pessoas. É, na que verdade, a gente, mesmo se não tivesse intervenção, a ideia era que a gente Prender. fizesse, desmobilizasse. E aí, quando nós chegamos lá, o general Dutra conversou com o interventor, havia... Uma formação do Exército na frente, com vários militares do Exército, dois blindados, apontados para a via N1. E aí o general Dutra começou como interventor. Era o secretário naquele momento, conversou os dois e nos convidou a uma reunião lá dentro do gabinete lá do comandante militar do Planalto. Na verdade, a resistência para a entrada ali era de quem? Quem que não queria deixar a polícia militar entrar? O Exército Brasileiro não o exército permitiu Brasileiro. a entrada da. da a voz que dizia isso em nome do Exército Brasileiro era qual? Nesse momento, o Comandante Militar do Planalto. General Dutra. General Alguma Dutra. outra voz representou o Exército Brasileiro nesse momento? Na reunião, é, dentro do Comando Militar do Planalto, numa sala de reuniões, estava presente o General Arruda, que naquela data era o Comandante do Exército Brasileiro. E ele teria explicado ao interventor. Os, é, motivos. os motivos que não, não, não ia permitir a entrada. E aí marcaram uma reunião onde esteve presente o Ministro da Defesa e o Ministro da Justiça e essa eu não participei.